Olá, eu sou a Maria do Blog Love Maria e hoje vou-vos falar sobre uma encomenda que chegou a minha casa da Magdalene Merchandise e eu quero depois vocês me digam qual foi a peça que vocês gostaram mais por isso vou deixar uma sondagem aqui para vocês me dizerem A primeira coisa que eu vos posso dizer sobre esta marca é que eles vendem textos lisos, ou seja, t-shirts assim muito simples, básicas, sem qualquer tipo de personalização e também sacos, e bonés, mas vocês também podem personalizar com o vosso logo, com a vossa imagem tudo o que vocês encontrarem, ou seja, vocês podem comprar uma t-shirt assim mesmo muito simples e depois colocar uma imagem na vossa t-shirt e fazê-la mesmo ao vosso gosto e eles também vendem crachás e pinhas, tudo personalizado por isso eu acho que vocês deviam mesmo visitar a loja e ver o que é que vocês encontram, os preços são muito baratos e acho que vocês vão gostar imenso. Todos os links estão na descrição e depois no fim do vídeo vamos deixar um link para vocês irem ao YouTube da marca e conseguirem perceber melhor através de vídeos como é que as coisas funcionam, como é que é todo o processo de personalização e acho que vocês vão gostar mesmo muito, por isso vamos começar com o haul e não ver o que é que vocês gostam mais do que é que eu escolhi. Desde que eu recebi este encomenda em casa, eu tenho usado todos os dias uma peça da Malvin Merchandise. É tudo tão confortável e tão suave, não dá muito bem para entender, mas todas as peças são super suaves e super confortáveis, tenho adorado todas. Vocês já ouviram esta peça uh, que eu já partilhei com vocês no fim de semana? Teria algumas fotos si assim a partilhar com vocês e esta t-shirt é muito confortável e tem várias cores, eu posso vos colocar aqui as cores que estão disponíveis e custam só 4,28€ que eu acho que é um preço mesmo, mesmo barato para uma t-shirt tão boa, tão confortável, tão suave, eu pedi o número S e vocês podem ver como é que ele me fica agora. Eu costumo usar também o S, por isso acho que o tamanho corresponde aos tamanhos normais, S é S, o que é ótimo. Gostei mesmo, mesmo muito. De... Outra t-shirt que vos posso mostrar é essa que eu estou a usar agora. É um azul marinho um bocadinho estranho, com uma textura super interessante. Parece que tem assim uns cinzentos e uns brancos misturados com um azul marinho, que eu achei que era super, super interessante. Também tem várias cores que vocês podem escolher e custa 4,25€. E para uma t-shirt básica super confortável, acho que é um preço muito aceitável e eu gostei também muito, muito de usar isto. Este também tem um Ace e assenta mesmo bem, por isso. E outra coisa que eu pedi e estava ansiosa para experimentar é um polo e eu não costumo usar polos. <risos> Acho que este é o meu primeiro polo de sempre e é super confortável. Eu sei que já disse isto para as peças anteriores, mas não, não há outra forma de escrever. É muito, muito confortável e assenta me mesmo -as muito bem. E este também é o número S. Em termos de medidas, todas as peças estão perfeitas. Não sei explicar muito bem, mas parece que não, nem estou a usar alguma coisa, porque... Quando a roupa desconfortável vocês sentem que eu estou a usar, quase que não conseguem esperar chegar a casa e, e colocar uma t-shirt mais confortável, mas neste caso isto é a roupa confortável e não importa que vocês tenham que usar isto horas e horas, vocês não vão ficar desconfortáveis nem um bocadinho. E é engraçado porque eu nunca tive um polo e que gostei mesmo de usar, tive um dia inteiro com um isto no trabalho e gostei mesmo muito e é super confortável este polo custa 5,70€ e também tem várias cores e acho que as vou ter que comprar hum, acho que sim, acho que vou ter que comprar as outras cores <risos> outra coisa que eu também pedi é esta shirt também, também o S que fica perfeito no meu corpo por isso também não teve nenhum problema a única coisa que eu não percebi no site é que é meio transparente por cima não sei muito bem como é que vou usar isto mas é menos fofo que as outras peças, é assim um bocadinho mais rígido, mas parece-me também uma t-shirt bastante interessante. Só tenho que arranjar uma forma de usar, porque acho que se vê tudo por dentro, não sei se tenho que usar uma uma, um topzinho fininho por dentro da de outra cor ou da mesma cor, vou ter que experimentar, se vocês tiverem alguma dica digam-me. Esta t-shirt custa 3,70€ que é... <risos> Até parece mentira, mas 3,70€ por uma tchete é ótimo. E eu vou deixar os links todos na descrição para vocês verem uh, cada produto individualmente, que eu acho que vocês agradecem, por isso acho eu. Outra coisa que eu comprei um bocado fora da minha zona de conforto, o material é incrível e um, acho que vou ficar super, super adulta com uma uma camisa, esta também também o S e acho que fica perfeitamente bem, por isso vai ser super interessante ver como é que eu vou conjugar isto, mas acho que vai dar uns outfits bastante interessantes, esta camisa é a peça mais cara, mas mesmo assim vocês não vão dizer que isto é caro, mas é a mais cara de todas, esta custa 12 80 que não é nada caro para uma camisa e também existem em preto e em azul por isso... Mas eu queria mesmo uma branca e acho que vou conseguir criar outfits mesmo interessantes com ela. Acho que foi uma boa escolha, mesmo muito boa escolha. E nota-se que é uma camisa com muita qualidade. Por último, eu deixei a melhor parte para o fim. Vou buscar ao armar. Eu pedi uma camisola super super fofinha, quentinha, e é tão confortável e vocês têm, a sério, vocês têm que sentir esta camisola que aqui a parte de dentro é tão fofa é mesmo muito fofa e claro, a melhor parte é ter o nosso logo La Maria e eu queria vos mostrar um bocadinho do processo porque a empresa foi super querida e gravou um bocadinho para nós conseguirmos ver como é que eles preparam o um logo como é que eles fazem a impressão como é que eles selam a impressão da camisola e como é que eles enviam para mim. E eu queria colocar outra sondagem aqui no vídeo. Eu não sei se consigo fazer duas sondagens, mas vou tentar. Uh, e queria-vos perguntar se vocês usavam uma camisola desta fofinha uh, com o nosso logo Lava Maria. E eu vou usar isto muitas vezes, vocês não têm noção. É super uh, confortável. E queria-vos perguntar se vocês tivessem uma t-shirt lavam maria ou uma camisola lavam maria se vocês usavam e digam-me porque pode ser que aconteça alguma coisa interessante para vocês conseguirem ter algo assim, baratinho e confortável para vocês e era isso que eu vos queria mostrar hoje, espero que vocês tenham gostado das escolhas e dos outfits que eu vos fui mostrando ao longo deste vídeo e tenho gostado da marca porque a marca é incrível e tem produtos super baratos e vocês podem mesmo só comprar as coisas básicas sem qualquer tipo de personalização e já viram comprar uma t-shirt euros, quatro euros, acho que é incrível. É ainda melhor se vocês quiserem personalizar e colocar uma imagem vossa, um logo vosso. É isso, eu vou vos deixar todos os links em baixo das redes sociais da empresa e também os links de todos os produtos que eu encomendei e não se esqueçam de visitar também o canal do YouTube da marca e subscrevam, deixem um like e não se esqueçam de responder à sondagem para eu saber o que é que vocês pensam, se vocês gostam, uh, ver o que é que vocês gostaram mais e se vocês usavam esta camisola fofinha, eu tenho certeza que vou usar muito, muito, muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemo no próximo vídeo.